Meu Senhor, abençoe este dia Com sete raios sagrados Como a lei de Deus não há Como as leis de Deus não há Meu Senhor, peço bem, faço bem Para Deus ajudar Meu Senhor, abençoe este dia Com sete raios sagrados Para Deus ajudar Salve nossos mestres acionados. Meu senhor, abençoe este dia Com sete raios sagrados Como as leis de Deus não há Meu senhor, peço bem Faço bem, para Deus ajudar